Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer, sim. Essas são as vantagens de emagrecimento. Tem pessoas que querem saber se elas conseguem emagrecer fazendo exercícios físicos. Sim, é claro que dá. Só que você vai ter que contratar um profissional de saúde para não correr o risco de fazer exercícios físicos e não conseguir emagrecer. Porque fazer exercícios físicos de forma correta, você consegue emagrecer, mas fazer exercícios físicos de forma não correta ou incorreta, você não conseguirá emagrecer. Por isso, um profissional de saúde, para você contratar para fazer exercícios físicos e ter certeza que está emagrecendo, e não ficar na ilusão.